A desigualdade está na nossa sociedade por muito tempo, mas temos que rever esse conceito. A desigualdade é a diferença entre pessoas como a cor, gênero e a social que nos influencia muito. A desigualdade é social é a mais comum e está sempre no nosso dia a dia. Quando olhamos estranho para alguém que mora na rua ou quando negamos aquela moeda para alguém que vai comer algo. Mas algumas vezes conseguimos ajudar as pessoas mais necessitadas. Alguns exemplos da desigualdade é, tipo, enquanto uma pessoa come um frango inteiro, tem pessoas que não tem nada para comer. Enquanto uma pessoa tem um salário bom o suficiente para sobreviver, a outra não recebe nada. Enquanto alguns têm moradia digna, outros moram na rua passando necessidade. Este problema acontece no mundo todo, mas foram criados programas no Brasil para conter este problema. A desigualdade de gênero é algo comum que quase ninguém se preocupa mas deve ser levado a sério, pois traz grandes problemas. Sempre tem aquele problema de esse trabalho não serve para as mulheres, é coisa de homem. Ou essa função é de mulher e não de homem. Esse tipo de desigualdade deve ser colocado em discussão, pois deixam de fazer tá. Alguns exemplos de desigualdade, de são: na área da construção civil não tem muitas mulheres, na área da pedagogia não tem muitos homens. Devemos rever esse modo de de pensar pois todos podem trabalhar onde quiserem, sem esse, sem esse tabu das que as profissões têm dinheiro. Então, na minha opinião, é desnecessário esse negócio de desigualdade social, porque a mulher ela pode trabalhar na empresa que ela quiser, no lugar onde ela quiser. Na área de engenharia civil, tem muita poucas mulheres trabalhando lá, e na pedagogia, muito poucos homens. Mas eu, deve, eu acho que eles deveriam quebrar esse tabu e trabalhar onde eles quiserem, acabar com essa desigualdade de social. A desigualdade racial está diante de nós sempre, sempre. Quando você vê alguém moreno na rua com uma touca, automaticamente você pensa que é um assaltante. Quando a pessoa não é contratada na empresa por conta de sua cor. Esse exemplo de desigualdade vemos todos os dias na televisão. A protagonista das novelas não são negras, mas as rotineiras são. As histórias sempre são as mesmas. A negra pobre trabalhando como um empregado. Nunca vemos uma negra rica em uma novela ou até mesmo um filme. É meio difícil de quebrar esse tabu por conta de Sempre desde as épocas passadas já acontecia esse problema que foi crescendo. Devemos parar para perceber que esse problema quem vai conter é a gente. Que devemos estar discutindo sempre o porquê que isso acontece. E nunca fazemos nada para mudar A gente tem muito a discutir Vamos começar agora Com um pequeno debate sobre a desigualdade Será que vai mudar O pensamento de algumas pessoas? Devemos rever isso Então, eu acho que não porque a partir do momento Que não fica só uma Que não é só uma Um simples preconceito Vira uma cultura E é muito difícil de erradicar isso Então eu acho que todos devem não falam tentar acabar, mas tentar diminuir ao máximo, porque se todos fizer isso, vai dar uma diferença bem grande na sociedade. Eu acho que esse vídeo deveria mudar a ideia das pessoas, mas eu acho muito difícil você pegar e você querer desconstruir a ideia de uma pessoa que já é adulta e já é, já é mais velha, que a mulher pode trabalhar como consultora civil e o homem pode é, trabalhar como pedagogo, mas como jovens, nós deveremos continuar tentando conscientizar sei, e, e tentar mudar essa ideia dessas pessoas. A desigualdade não é um assunto fácil de se tratar, pois temos vários tipos de desigualdade, como a social e a racial. Vemos isso no nosso próprio cotidiano, como tanto em TV como no nosso dia a dia mesmo. É, não podemos mudar a opinião do próximo, mas sim se conscientizarmos nós mesmos E isso não é um assunto fácil de da gente resolver Mas se cada um conscientizar do que está fazendo, do que está falando Acho que a gente poderia mudar a opinião de muita gente você acha que esse texto pode mudar o pensamento de algumas pessoas? Eu acho que não, porque algumas pessoas têm sua própria opinião. A gente pode até tentar entrar na cabeça de algumas pessoas para mudar, mas tem outros disciplina mais fechada e a gente não, não consegue mudar esse pensamento, porque até então a pessoa não nasce preconceituosa, a pessoa se torna...